Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham esse canal, muito obrigado. Gente, eu hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia fantástica que o prefeito dessa cidade teve aqui para com seus moradores. Esse espaço que eu vou mostrar agora era um espaço vazio, onde tinha muito mato, tinha uma lagoa, mas onde represavam a água, porém era um lugar onde não tinha nenhuma benfeitoria. Veja bem, ó, que lago legal, ó. Ali ó, vai passando ali o trem agora ó. o trem da CPTM aqui em São Paulo. Ó. Um trem bonito, um trem confortável, muito lindo mesmo. Esse espaço aqui que, eu, que nem eu falei, ó, aqui tinha um lago, porém era um lago onde não tinha nenhuma befeituria. Aqui, ó, ele colocou todo um pavimento, pista pra bicicleta, né? E aqui colocou aqui, ó, uns arames um arame não, um fio de aço, né? Uns postinhos aqui de plástico para ninguém se machucar. Ali do outro lado é a cidade. Lá do outro lado foi feito uma cascata de, de cimento, eu acho. E aqui, ó, fez uma pista em todo o parque. Parquinho. Eu, por que, que eu falo parquinho? Porque lá na frente tem um parquinho para as crianças. É um laguinho aqui, é uma área de lazer. Isso aqui, gente, era, era abandonada. Eu estou aqui em São Paulo aqui desde 96. Isso aqui era abandonado. A linha do, a linha, a, a linha do trem é lá isso aqui é um espaço vazio. Os bancos aqui, ó, esse aqui é, parece madeira, mas é plástico, viu? Um Ban banco de plástico. Aqui também é plástico, ó. Um banco para as pessoas sentar e ficar aqui ap ap apreciando aqui o lugar. Aqui o trem está voltando, ó. Trem de 10 em 10 minutos tem aqui, ó. Trem muito bonito. Agora eu vou lá naquela cascada lá mostrar para vocês. Ali, ó, temos a separação. os barquinhos que vêm do dos... ali chama-se pedalinho, né? Os pedalinhos vêm... E ele vai só até Tem uma separação lá com as boias lá, ó. Deixa eu puxar aqui o zoom pra vocês verem, ó. Tem umas boias lá, ó. que legal. Ó, lá é o.. Aonde é fica o parquinho para as crianças. Tem aqui a, a, as, as áreas de alimentação, ó. Onde os quiosques, hein, ó, que o bestinho com telho aqui, maravilha, ó. Temos aqui as cestinhas de lixo, tudo no plástico, ó. Tudo isso aqui é plástico, ó. Ali temos outras, ó, é pertinho uma da outra, ó mais ali na frente ali, ó, temos ali bicicleta para alugar, ó. Aqui veja bem, nós temos uma casinha aqui, ó, com um passarinho, um ninhozinho aqui, ó. Olha só que legal aqui, ó. Ali ó, os pedalinhos, tudinho ali, ó. Se eu virar para cá um pouco, vocês vão ver ali, ó, os coletes de salva-vida ali. Ó. Tudo ali, ó, armazenado. Que por enquanto a água tá um pouco frio. Tá começando agora o dia. E não tem ninguém ainda pra brincar nos pedalinhos. Só mais à tarde. Aqui é a cascata, ó. Ela é feita de. Eu acho que é de cimento, ó. Aqui é a bomba, né? E aqui, ó. Essas plantas aqui são de verdade, porque aqui, ó, foi feito um tipo que um vaso aqui, ó. Nota que é feito de pedra, ó. Depois rebocado, ó. E aqui é onde fica essa, essa plantinha aqui, ó. A bombinha, a bombinha, a água pra lá, ó. É um parque monitorado aqui com câmera, ó. Muito bem organizado, ó. Não tem, você não vê sujeira nenhuma. É proibido, é proibido jogar sujeira, proibido pesca. Ó. Sinalizado aqui a, a pista, ó. tem um sentido, você não pode andar em outro sentido. Ó. Aqui é a pista de, de ciclismo. Tudo feito no, no, no, no tijolinho, a água bate aqui e vai pra terra. Tudo isso aqui ó, que vocês estão vendo é uma área de eucalipto uma área de reflorestamento. Aí, ó. Olha só. Temos aqui um balancinho para as crianças. Tudo no plástico, ó. Tudo no plástico aqui, ó. Se eu bater aqui, ó. Ali nós temos alguns passarinhos lá em cima. Né? É que o celular tá focado assim, então ele perde a claridade, ó. Olha, ó. Quatro passarinhos ali, ó. Aqui nós temos aqui um piso aqui, ó. Emborrachado, ó. Aqui é um piso emborrachado, viu, ó. Olha o parquinho ali, ó. Aqui como eu, como eu falei, a, a perder ciclismo. E aqui temos aqui uma pista de cross, né? Aqui já é a pista de cross, a bicicloça aqui, ó. Eu acho que é. é ó. Bem legal, olha, os morrinhos, ó. Os morrinho, para quem gosta de uma aventura maior, né? Ali do outro lado, ó. Perto do eucalipto. Ali, uma avenida onde liga uma cidade na outra, ó. Legal, né? Aqui em São Paulo também temos área de preservação, área de reflorestamento, né? Temos lugares muito bons aqui em São Paulo também. Porque assim, minha gente, quem faz o lugar é o homem, né? Aí, ó. O homem veio aqui, ó. E fez bonitinho, ó. Ali temos quadra de basquete, de. Temos ali na frente, quadra de só site, ó. Aqui é a quadrinha de só site, grama artificial, gente. E aqui assim, ó. Ali, aqui dá pra, dá pra ver melhor. Ali é o rio, ó. Na realidade é um rio pequeno, né? É um riozinho pequenininho, um, chama-se de córrego, né? Um riozinho de 5 metros de largura só. Mas quando chove e a for forte enche bem esse rio. Aqui nós temos a caixa d'água e a lateral da caixa d'água é tudo revestida com plástico. ó. a casinha de bloco ali, mas revestida com plástico por, por fora aí, ó. Olha, abriu aqui um pouco, então aqui é bloco. Mas uma, um revestimento de plástico aí, ó. Olha que legal aqui. Ó. Aqui é o local aqui que vende que vende salgados, né? Aqui fizeram aqui esse... Eu esqueci o nome disso, disso, disso aqui, ó. Mas é pra, plantou aqui essa plantinha. É para subir e crescer aqui, ó. Em cima. Olha só que legal aqui. Essa, essa aqui está crescendo e já tem até flores aí. Ó. Olha só aqui essa lateral aqui. Ó. Plantaram umas plantas que tem, também, também tem flores aí. Ó. É, isso mesmo. É, isso mesmo? Ah. Eu aqui, eu aqui. Hã? Aqui. Tem mais flores amarelas. Isso é o quê? As flores amarelas mais pequenas. Mais pequenas? Só que aí não pode pisar, né? senão, senão estraga as flores, né? É. Não é verdade? A natureza? Uhum. É, não pode pisar, né? É, tem mais uma aqui, vem. Deixa eu ver. As osas. E aquilo ali atrás é o quê? É pé do quê ali, ó? Fala pro tio. Hã? Oh. É o quê esses pés aí atrás? Ah. Isso aqui, é, o que é que é ali? Ó? Essas folhas na grande é o quê? Fala, fala fala pro tio, você sabe? Isso aí é o pé de banana. Você sabe aquelas bananas que se compra no mercado, que você come? você gosta? Sabe? é o pé de banana é ali, ó. Tem aqui, ó. ó. deixa Não tem nenhum. Não, é que não tem nenhum cachinho aqui. Se não eu tenho que mostrar para você, não, não tem nenhum cache não, é uma flores né? Uhum, vamos embora, embora. Tá sabe o que é que é? Uhum. É o que é isso aí uhum. Não sabe? Sim. Lata de lixo. Lata de lixo? É para não ah, jogar tá. lixo no chão, né? É. Vem aqui aqui tem mais uma. Mais uma? Tem um monte, né? Você <risos> gostou? Agora vamos mandar de bicicleta agora. Ah, é? Bisqueta vamos lá. O sítio, segurança. Ah. Oh. Vamos ver se o tio consegue andar. O tio não ah. sabe nem se sabe mais andar, hein? Oh, calma aí, calma aí. Calma. Calma, vamos ver. Calma. Parece ser você pesadinho, velho. Vamos arrumar, vamos lá, vamos lá. Opa! <risos> ah, bonitão. <risos> Hoje então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Olha que bacana. Seria bom que toda a cidade tivesse um parquinho desse para as crianças brincar. E aqui, ó, vendo aqui o trem, aqui, ó, o trem passando aí, ó. Fui, tchau, abraço.